Boa noite irmãos, a paz do Senhor esteja com todos nós nessa noite, onde estamos aqui reunidos para falarmos da palavra do Senhor, para buscarmos as revelações do Senhor nesse estudo bíblico e todo o estudo da palavra pede de nós uma oração. Pois o Senhor diz que nós precisamos orar para que o Espírito se revele por meio da Palavra, que nós não podemos ler a Palavra de Deus sem antes invocar o Espírito, porque a Palavra é Espírito, então eu convido a todos os irmãos para nós agora tirarmos um momento de oração para invocarmos a presença do Espírito Santo e que Ele possa nos guiar nessa noite como tem nos guiado todos os dias. Senhor Deus amado, nós queremos na Tua presença, Pai, nesse dia que Tu separaste para falar conosco, como tens falado todos os dias. Senhor Deus de Israel, Deus de Abraão, Deus de Jacó, Tu que és o nosso Pai, Tu que nos escolheste, Senhor, que nos chamaste para perto de Ti, nós queremos orar a Ti, Senhor, nessa tarde, nessa noite pedindo que a Tua graça e a Tua misericórdia estejam sobre a vida de todo o corpo de Cristo, Senhor. Nesse momento, quero pedir perdão pelos nossos pecados, confessar, Senhor, o pecado que habita em nós, que somos pecadores, e pedir perdão, Senhor, por todo o pecado que passou pelas nossas mãos, pela nossa mente, através dos nossos pensamentos, pelo nosso coração, por meio das nossas emoções, todo pecado agora, Senhor, nós confessamos a Ti, pedimos perdão, oramos, Senhor, Deus, que Jesus Cristo e pelo sangue de Jesus possamos ser perdoados por Ti, Senhor. Tua palavra diz que nós devemos, Senhor, confessar os nossos pecados para então ter acesso, Senhor, à mesa, Senhor, para nos alimentarmos de Ti. Por isso, nesse momento, Senhor, eu coloco diante de Ti que a Tua Palavra, que é alimento, que é pão, possa ser revelada por Ti para nós e que possamos, Senhor, por meio dessa luz e dessa revelação, sermos constrangidos, Senhor, às mudanças, Pai, às transformações internas, porque Tu dizes, Senhor, que a cura vem de dentro para fora, porque todos os males estão dentro de nós. Assim como o Teu Espírito Santo está dentro de nós. Por isso, em nome de Jesus, invocamos o Espírito Santo para que nesse momento venha nos guiar, venha nos revelar, venha falar, venha nos convencer da verdade. Em o nome de Jesus, entregamos esse momento a Ti. Amém. Amém. Esse dia de hoje, em especial, o Senhor tocou o meu coração para nós buscarmos na palavra Dele que é Espírito e é vida, as revelações por meio do Espírito Santo para falarmos sobre o Espírito Santo. Então muitas vezes nós buscamos o Espírito Santo, invocamos o Espírito Santo, mas temos muitas dúvidas sobre afinal de contas quem é esse Espírito Santo, onde ele mora, quem ele é, o que ele faz por nós. E a palavra de Deus, que é inspirada pelo Espírito Santo, traz essas verdades e traz essas revelações para nós todos. Eu quero começar por uma palavra que está em Joel, que é a promessa de Deus do derramamento do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Então eu convido a todos a nós abrirmos em Joel, Joel capítulo 2. E eu vou ler alguns versículos a partir do 12.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 quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus? Tocai a trombeta em Sião, promulgai o um santo jejum, proclamai uma assembleia solene. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam. Saia o noivo de sua recâmara e a noiva do seu aposento. Agora um pouco mais, no versículo 28 em diante, eu queria ler. E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu... E na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. Amém. Eu entendo que é importante a gente começar por essa passagem, pois essa passagem é muito claro que Deus estava profetizando para o povo dEle. Que haveria um tempo em que Ele ia derramar um Espírito, uma força, um poder que não existia antes sobre o povo dEle. E para quê? Para que haja sonhos, para que haja profecias, para que haja poder. Isso era uma profecia naquela época. Porque a Bíblia conta que lá em Gênesis, quando Adão e Eva saíram da presença do Senhor, o Espírito Santo deixou de habitar dentro do ser humano. Bem lá no início de Gênesis, fala assim, eu vou ler o primeiro versículo do capítulo 1.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 a pessoa no plural. Quando a gente lê a Palavra de Deus, que diz que o Espírito pairava sobre as águas, a gente começa a entender que existia ali uma força, que é o próprio Deus, mas em forma de Espírito, e essa força era quem respondia ao comando de Deus para a criação de todas as coisas. Então Deus disse, haja luz e a força, o poder, o Espírito Santo, fez a luz, haja separação entre a terra e a água e fez-se a separação entre a terra e a água. Todas as coisas iam sendo anunciadas e feitas. Quando Deus criou o homem, ele diz assim, a humanidade em geral, no versículo 26, também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre a, os animais domésticos sobre toda a terra. E sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois o homem a sua imagem e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Nesse versículo 26 a gente pode verificar que Deus fala assim ó, a nossa imagem. Havia presente ali Deus... Jesus Cristo, o Espírito Santo. Mais adiante, no Novo Testamento, a gente pode conferir isso. Porque o Espírito Santo, que hoje habita em nós, naquele momento estava com Deus. E no momento de, do Jardim do Éden, nós sabemos que o Espírito Santo é removido da presença da humanidade. De dentro do homem. Para mais adiante ser profetizado que... O Senhor derramaria o Espírito Santo. Eu, meditando na palavra, me chamou a atenção que Deus é poderoso demais e ama a todos nós muito. Porque eu estava lendo sobre a criação e a redenção. Deus usa dois capítulos de um livro da Bíblia para contar a criação e o restante, ele conta sobre a redenção. Tamanha a importância e o amor que Deus tem por nós, de nos buscar de volta, de nos trazer para perto, de nos dar poder, de nos fazer novos, de fazer nova criatura. Ele não desiste de mim nem de ti, ele não desiste de nós. E aí quando Jesus Cristo vem no Novo Testamento, nós vamos abrir agora lá em João, como já havia sido profetizado que Deus trocaria o nosso coração, né? um coração de pedra seria substituído por um coração de carne e que ele escreveria as leis dele no nosso coração, que elas não seriam mais externas, Jesus Cristo vem e faz isso. E lá em João 14, ele diz o seguinte para os discípulos dele, capítulo 14, versículo 1 em diante. Ele estava lá numa conversa com os discípulos, assim como eu imagino que Jesus era daqueles que gostava de uma conversa, sentar numa roda e perguntar como é que foi o nosso dia, saber daquilo que estava acontecendo conosco e com a nossa família, assim ele fazia com os discípulos dele. Ele queria intimidade, ele queria criar intimidade, como é que a gente cria intimidade? A gente conta um para o outro como a gente é, o que, que a gente está passando. Quais são as nossas dificuldades, quais são os nossos limites, quais são as nossas emoções, né? aquilo que eu estou sentindo, o que, que eu estou passando. Jesus, Ele quer saber tudo de nós. Assim como eu quero um bom amigo, Ele quer ser o meu amigo, ou uma boa amiga. Né? As mulheres, em geral, gostam de ter muitas amigas, mas contam as suas intimidades para aquelas que são mais próximas. E como o laço da amizade é importante no relacionamento e na vida da gente, os relacionamentos, em geral, são muito importantes porque a gente se sente mais seguro, a gente se sente mais apoiado, a gente tem com quem contar, e a gente também quer ser útil para os nossos amigos. É tão bom poder dar, né? a palavra diz que é melhor é dar do que receber. É tão bom poder fazer a diferença na vida de uma amiga na vida de um amigo, essa natureza de querer fazer o bem veio do Senhor, da natureza do amor de Deus e ela habita dentro de nós, principalmente por meio do Espírito Santo. Então aqui no, nessa conversa que Jesus estava tendo com os seus discípulos, com os seus amigos, ele chegou e disse assim para eles, pessoal, não se turbe o vosso coração.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 Vem comigo, porque eu vou te levar para um lugar muito bom. E eu quero que tu experimente aquilo que eu estou experienciando. Porque aquilo que eu estou gostando, eu quero que tu também tenha a chance de poder conhecer e experienciar. Aquele amigo que convida a gente para jantar num lugar legal, comer uma comida boa, faz uma comida em casa, quer nos agradar. E Jesus estava falando para os seus discípulos assim, ó, não se preocupem. Eu vou ter que ir, mas eu vou estar preparando um lugar para todos vocês. Onde eu vou, vai ter morada para todo mundo. Jesus conhecia o coração de todos eles. A palavra diz que quando os fariseus chegaram perto de Jesus para questionar algumas coisas da lei, Jesus disse assim, eu conheço o coração de vocês, eu sei qual é a intenção de vocês por meio dessas perguntas. Deus conhece o meu coração e o teu coração, sabe os meus pensamentos e os de você. Os seus pensamentos são importantes para Deus, mas Ele quer te dar paz. Ele quer te dizer, filho, filha, eu conheço as tuas aflições, eu sei dos teus medos, das tuas inseguranças e eu sei aquilo que te aflige a raiz daquilo que te aflige e eu conheço de onde vem o mal que te abala e eu tenho para ti uma novidade que é para te dizer que isso tudo vai acabar e que enquanto não acaba eu vou mandar um Espírito, uma parte da minha centelha que vai morar dentro de ti, o Espírito Santo e esse Espírito Santo, ele vai fazer o meu papel, é uma parte de mim, sou eu mesmo. Só que para isso acontecer, Jesus teve que ir. Então, ele estava explicando ali para os discípulos o que, que ia acontecer com ele e o que, que nesse meio tempo, enquanto ele não volta à terra, como seria? Então, no versículo 4, diz assim, E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Aí Tomé já disse, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Como assim, Senhor? Eles não sabiam, e era verdade, Tomé estava dizendo a verdade. Ele tinha essa insegurança, ele tinha esse questionamento. E Jesus queria que ele botasse para fora aquilo. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Deve ter dado um nó na cabeça de, Noé, de Tomé. Porque por mais que os discípulos estavam ali no dia a dia eles não tinham noção de tudo o que iria acontecer com Jesus. Eles criam que Jesus era o Filho de Deus, mas que ele vinha à terra e se tornaria um rei, um rei parecido com os reis daquela época. Então eles não, não estavam preparados para aquilo que eles iam ter que suportar. E eles não estavam preparados para ter uma confiança e uma fé. Mesmo assim, Jesus teve paciência, Jesus teve bondade, Jesus foi alegre com eles e em nenhum momento discriminou ou julgou eles. Chamou atenção, mas não deixou eles de lado. É porque eu e, eu e tu, de repente, eu e você, podíamos dizer assim, bah, vocês são muito, têm muita pouca fé, eu vou procurar uns outros discípulos. Não, Jesus não é nem <risos> nós. E ele tinha uma tarefa, ele tinha uma missão e ele confiava plenamente no Pai. Ele era um com o Pai. Então, mais adiante ele diz assim, ó. Se vós me tivesseis conhecido, conhecerias também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Mais adiante, no versículo no versículo 16, ele diz assim, Ei, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja sempre, para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Aqui, então, Jesus fala, oh, Quando eu parti, e eu estiver lá com o Pai, o Pai vai enviar para vocês um consolador. Hoje eu estou aqui, mas depois que eu não estiver aqui, vocês vão receber um presente para suportar as aflições, os desafios de serem meus seguidores. E para mostrar para o mundo aquilo que eu vim fazer. Então, não vos deixareis órfãos, voltarei para vós outros, ainda por um pouco e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. O Senhor diz mais adiante no versículo 26, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixe-vos a paz e a minha paz vos dou Não vou lá dou como dá o mundo Não se turbe o vosso coração Nem se atemorize O Espírito Santo O Consolador que Jesus é, Explicou para os seus discípulos Que seria enviado Ele habita em todos nós Aqueles que cremos em Jesus Cristo A palavra é bem clara E Jesus deixou Esse presente, esse tesouro Para todos aqueles que creem nele no momento em que os discípulos souberam disso, provavelmente a mente deles ficou pipocando, tentando entender, ou até já nem deram muito valor para isso, só foram dar valor para isso no momento em que isso se cumpriu. E a gente pode ver isso se cumprir pela primeira vez em Atos. Vamos abrir a palavra em Atos. Atos 1, diz assim: 1:8.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 como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ditas essas palavras, aí Jesus ascendeu aos céus e os anjos anunciaram para os discípulos, ó, oh, aquele né, que vocês estavam vendo aí já subiu para o Pai. E vocês fiquem firmes porque aquilo que ele disse vai acontecer. E aí no capítulo 2 nós vemos acontecer o derramamento do Espírito Santo, que é a descida do Espírito Santo.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 Então, Pedro mais adiante depois explica, né? Porque muitas pessoas assistiram isso e, e ficaram na dúvida o que que é que está acontecendo. E esse aqui é o cumprimento daquilo que Jesus disse que ia acontecer. E no momento que isso se cumpriu, abriu-se o que a gente chama da igreja primitiva. Ali começou e começaram os atos que os apóstolos e os discípulos começaram a fazer a levantar casas onde se reuniam, onde falavam da palavra, onde se mutuamente se ajudavam, onde onde a tradição oral que era a forma pela qual eles eles mantinham as informações, ou seja, contavam um para os outros o que que Jesus tinha feito e aquilo que eles testemunharam que Jesus tinha feito. E a igreja foi crescendo e o Espírito Santo auxiliou nesse crescimento com o poder que Jesus deixou para os discípulos. A gente sabe que lá em 1 Coríntios diz assim, ó, onde é que habita esse Espírito Santo? 1 Coríntios 3. 3,16 diz o seguinte, ó, não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Nós sabemos que nós somos tripartidos, a palavra de Deus fala isso lá em Tessalonicenses, que nós somos, uh, Deus nos criou com essa forma de carne, mas dentro tem uma alma, que é a forma pela qual todo mundo me conhece, o jeito que eu sou, como as minhas emoções são, aquilo que eu penso as minhas descidas e, e subidas, e tem um lugar dentro de mim e de todos nós que tem um espírito, o um espírito humano, o um espírito que a Bíblia escreve com letra minúscula. Nesse lugar foi feito um lugar especial para que o Espírito de Deus habitasse dentro de nós. E no momento em que se cumpriu essa profecia e no momento em que eu e você confessamos Jesus e, e queremos Jesus mesmo com uma fé muito pequena, naquele momento em que eu digo que eu tenho fé em Jesus, por fé o Espírito Santo vem habitar dentro de nós, nesse lugar que é o Espírito humano. E ali ele faz nascer, nascer um novo homem dentro de nós, uma nova mulher esse Espírito Santo é quem fala comigo, quem mostra e me constrange aquilo que está lá em João e diz assim, que o Espírito é aquele que mostra a verdade. No, no Espírito eu vou saber a diferença da verdade e da mentira. No Espírito eu vou ser instruído por Deus. Como é que isso acontece? Nós já sabemos que o Espírito fala por meio das nossas intuições, ele fala por meio de sonhos, ele fala inclusive por meio de pensamentos. De repente eu começo a pensar algo diferente. Claro que tudo isso acontece também por meio da ajuda da palavra de Deus. Mas sem o Espírito Santo, a palavra de Deus, quando ela é colocada para dentro de mim, da minha mente, ela tem pouca força. O Espírito Santo é que faz revelar a palavra de Deus. Porque a palavra é Espírito e ela conecta com o nosso espírito e ela produz vida, e aí faz crescer o nosso espírito e aí faz com que o que? Os frutos do espírito comecem a aparecer. Claro que para isso acontecer também tem uma parte nossa, que Deus não quer não quer ter uma vida de, de imposição conosco, por isso que ele lá, lá no início, lá em Gênesis, fala que nos deu o livre-arbítrio que nós possamos então por meio do Espírito Santo conhecer o que é verdade para escolher pela verdade, mas essa escolha precisa ser minha, eu preciso inclinar minha vontade para acontecer a escolha e aí quando a escolha ou a obediência acontece eu começo a ficar, eu começo a edificar dentro de mim um novo homem e esse novo homem vai gerar um fruto que está lá em Gálatas, esse fruto do Espírito, ele demonstra que dentro de mim existe uma chama que já tem poder para se manifestar. É claro que muitas vezes nós vamos ser constrangidos pelo Espírito Santo e nós não vamos fazer a vontade de Deus, mas o Espírito Santo continua fazendo a tarefa dele, ele vai nos constranger de novo, de novo e mais de novo. No momento que eu confesso meus pecados, eu sou constrangida também pelo Espírito Santo. E é o próprio Espírito que nos ensina. A palavra de Deus fala lá em 1 João. Vamos ler essa palavra que ela é importante. 1 João. A palavra fica em 1 João 4, só vou procurar aqui, uh, perdão, 2. Versículo 27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Então, essa palavra diz assim, ó. Quando tu tiver alguma dúvida, busca no Senhor, porque Ele mesmo vai te instruir. Quando eu disser assim, ah, eu não sei o que, que significa, busca no Senhor, que Ele vai te inspirar. Quando nós nos inclinamos para buscar no Senhor diretamente, né, fazer o DDD direto, Ele se revela. Porque Ele se agrada dessa minha inclinação. E quando eu leio isso aqui, também me dá uma certa paz. Porque antes, assim, quando eu iniciei na fé, eu pensava, meu Deus do céu, esse povo sabe tanta coisa, eu nunca vou saber essas coisas. E como é que Deus se revela? Né? Eu me lembro que uma vez uma irmã esteve aqui e contou como Deus tinha falado com ela. E eu olhei para ela e disse, e depois eu disse, irmã, eu queria tanto que isso acontecesse comigo. Deus falar contigo é algo assim, ó, que eu acho ó, muito legal, eu não, eu não sei como é que é isso. E confesso para ti, naquele momento que eu pensei assim, bah, será que isso realmente acontece? E quando no caminhar e na jornada com Deus, eu fui indo, né, perseverando, e aos trancos e barrancos, caindo, subindo, descendo, de repente, num piscar de olhos, aconteceu um dia, uma situação, e eu vi e eu escutei algo, e não era uma coisa audível, dentro de mim se formou uma informação. E aí, no primeiro momento, eu achei aquilo muito confuso, mas depois é como se o Espírito entrasse dentro da minha mente e acalmasse e dizendo, escuta o teu interior, o teu interior está te dizendo algo, e aí eu fui para a Palavra. E naquela vez o que Deus queria falar comigo era a respeito do perdão e do julgamento, né? que eu estava julgando e não conseguia perdoar e que as duas coisas estavam ligadas. Mas não precisou alguém me falar, foi o próprio Espírito que me falou. E essa caminhada com o Senhor, ele é assim, às vezes eu escuto umas coisas que eu não quero escutar. E mais adiante, quando eu me rendo, eu vejo que foi importante ter escutado porque aquilo muda a vida da gente, muda o semblante da gente, muda o jeito da gente falar, o jeito da gente andar, torna a gente diferente desse mundo. Ainda tem muita coisa para ser feita, mas o Espírito Santo ultimamente tem ministrado e está tentando me ensinar de que ele ele é tudo isso, mas ele é muito mais. Tem uma força dentro do Espírito Santo que está dentro de cada um de nós, que é uma força que quer explodir, que quer se manifestar de forma mais forte, aquilo que aconteceu em Atos mais ou menos quer acontecer conosco, Deus quer nos usar e quer operar coisas que muitas vezes nós duvidamos. Então, claro, ele tem um, um combate dentro da gente, né? porque a gente acha que aquilo é demais e que a gente não vai conseguir ser usado por Deus. Mas existe uma palavra no grego que, que é dunamis, que significa dinamite e que está relacionada com o poder do Espírito Santo. E quando isso se manifestar na igreja, quando explodir essa força, ou seja, ela vir para fora, nós vamos ver essa igreja que está em Atos. A igreja que era usada pelos apóstolos, pelos discípulos, pelos presbíteros para curar. O Espírito Santo usava a igreja para curar, para fazer milagres, para tocar, para ensinar, para profetizar. Isso tudo, ultimamente eu tenho percebido que o Espírito tem querido falar conosco. É óbvio que todas as virtudes do Espírito que já querem se manifestar por meio de nós, anseiam, também anseiam diariamente, mas além disso o Espírito tem algo muito maior, porque Jesus disse que ele deixaria esse Espírito e que nós faríamos obras maiores que é dele. E quando é que isso vai acontecer? Quando esse Espírito Santo que está dentro de nós, que anseia em vir para fora, que anseia em trazer esses sinais, quando ele achar espaço e confiança dentro da igreja, isso vai acontecer. E como é que os discípulos e apóstolos conseguiram, ou Deus conseguiu se manifestar assim por meio deles? Foi quando eles se juntaram e em uníssono ficaram por muito tempo ali clamando, nem foi muito tempo, acho que foi uma semana eles clamaram, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. E aí veio o Espírito Santo e veio o Espírito Santo já explosivo. Em nós, Deus quer constranger a todos nós para que isso também aconteça na igreja. Que o Espírito Santo tenha liberdade de ser explosivo na igreja. E eu creio em todas essas coisas eu creio que o poder de Deus vai se manifestar pela igreja, eu creio que as profecias e a promessa que está em Joel vai se manifestar nos últimos dias e eu anseio já por esses dias que isso tudo possa te constranger, possa possa tocar em ti, que tu possa levar essas palavras e aquilo que a gente falou nessa tarde a respeito do Espírito Santo, possa levar na presença do Senhor possa pedir a Ele que Ele tire as tuas dúvidas, para que diretamente com o Espírito Santo Ele possa falar contigo a respeito disso, para que no momento que isso acontecer, eu e você também não fiquemos tão chocados, né? porque há uma natureza dentro de nós que ainda se assusta muito com o sobrenatural e é uma fraqueza nossa, então que o Senhor nos prepare para tudo isso. E com a misericórdia dele, o amor dele, ele venha nos constranger para que essa promessa seja o maior possível para que se cumpra também aquilo que a igreja foi chamada na terra, para manifestar a glória de Deus. Amém. Queria convidar vocês todos para nós orarmos, encerrarmos esse estudo, buscarmos na própria palavra, assim como eu disse antes, buscar no Senhor e na palavra, como chegaremos a, a, a ter isso? E junto com todos nós orarmos sobre isso. Amém? Senhor Deus, nós queremos, na tua presença, Pai, colocar tudo aquilo que foi falado a respeito do Espírito Santo aqui. Que tu possa, Senhor Deus, nos dar uma vida em plenitude com o Espírito Santo. Eu oro, invoco o santo nome do Senhor, invoco o Espírito Santo para que ele se faça presente na nossa vida com plenitude, que andemos e sigamos, Senhor, andando em vida de ressurreição e que para isso acontecer possamos dar liberdade para o Espírito Santo vir se pronunciar, vir fazer tudo aquilo que Ele quer fazer por meio das nossas vidas. Nós damos toda a autoridade a Deus, toda a autoridade a Jesus Cristo para que continue operando no nosso coração e na nossa mente, renovando a nossa mente, transformando o nosso coração, para que o Espírito tenha liberdade e tenha espaço de fazer tudo aquilo que Ele foi chamado para fazer. Nós te agradecemos por tua bondade, por tua longanimidade, teu amor. Nos constrangemos aqui na tua presença, porque não somos nada, Senhor. Nada sem a tua presença. E te pedimos, Senhor, pela salvação na terra. Oramos, Senhor Deus, pelo evangelismo na terra. Pedimos, Senhor, que o Espírito Santo que está, Senhor, em nós e em cada um de nós possa ter liberdade para falar e anunciar, Senhor, as boas novas e essas maravilhas que temos experimentado não sejam somente para nós, mas para aqueles que estão ao nosso redor. Em o nome de Jesus te entregamos todas as coisas e agradecemos a tua presença. Amém.